Olá, tudo bem com você? Bem, então vamos iniciar né, agora a nossa, a nossa disciplina a partir desse primeiro, desse primeiro material. Então, agora nós vamos falar sobre aquilo que está na descrição do plano de, de trabalho, no plano de ensino, que está assim denominado módulo 1 da unidade 1. Né? São quatro unidades e cada unidade é compreendida por dois, por dois módulos. Então, muito bem, nesse aqui eu trago... É apenas uh, fazendo uma, uma, uma, uma visita aos termos, aos vocábulos, aos, as aborda abordagens conceituais dos termos organizações, tá? para que depois a gente possa, então, trabalhar no diagnóstico organizacional. Então, lembrando, o que são organizações? Organizações são um grupo de pessoas que se reúnem para atingir determinados, ob uh, determinados objetivos, determinados fins. Importante lembrar que, se essas pessoas não estiverem reunidas, esses objetivos eles não serão realizados. Então, organizações são grupos um grupo de pessoas que se reúnem para atingir determinados objetivos, determinados fins. Muito bem, agora a gente cabe é, trabalhar sobre os tipos de organizações. Relembro que vocês já viram esse estudo lá na, na disciplina de introdução à administração, e que, mas aqui, aqui é, é bastante importante revisar isso, né? As organizações, então, nós já vimos que são um grupos de pessoas que se reúnem para atingir determinados objetivos, agora, essas organizações, elas são tipificadas, elas são classificadas, elas, elas, elas se enquadram em determinados tipos de, eh, de organizações. Então, são as particularidades dos objetivos organizacionais que permitirão classificar os tipos das organizações. Então, digamos, quando um grupo de pessoas se reúnem para promover objetivos esportivos, então eu vou dizer, grupo de pessoas, opa, organização. E qual, qual é o objetivo final? Qual é o fim dessa, dessa organização? Promover objetivos esportivos. Portanto, para esse grupo de organização, para esse grupo de pessoas, eu vou classificar como organizações esportivas, ou organização esportiva. Quando um grupo de pessoas se reúne para promover objetivos religiosos ligados a, a, a levar uma mensagem de um livro sagrado, é um grupo de pessoas que se reúnem para levar uma palavra divina, uma palavra de conforto. Tudo isso se encaixa num no, no conceito de religiosidade. Portanto, eu posso denominar, classificar, tipificar essa organização como uma religião uma organização religiosa. Quando um grupo de pessoas se reúnem para promover objetivos educacionais, levar a educação, levar a instrução a uma outra pessoa, a um grupo de outras pessoas, eu tenho aí um tipo, está muito claro qual é o objetivo, é promover os estudos para as pessoas, levar a instrução às pessoas. Então, esse grupo de pessoas, a partir deste objetivo muito bem definido, então eu posso já caracterizar, classificar, Tipificar essa organização como uma organização educacional. Agora, quando um grupo de pessoas se reúnem para promover objetivos econômicos, vantagens econômicas, lucros, nós vamos chamar de uma organização econômica. Por quê? Porque são um grupo de pessoas que se reúnem para atingir objetivos econômicos. Tá? As organizações econômicas, normalmente elas são chamadas de empresas. Na literatura, mas uh, de pós-graduação, nós vamos encontrar esse termo mais facilmente de organização econômica. Já a literatura, mais de ordem didática, nós vamos encontrar, e na mídia, né? nos telejornais, nos jornais, nós vamos encontrar também a palavra uh, empresa. Então... Os dois termos, organização econômica e empresas, são sinônimos. Ok? Porque empresa são organizações formadas por grupos de pessoas com interesses econômicos. Obterem vantagens econômicas, ter lucros. Perfeito? Então, organização econômica e empresa são sinônimos. Toda empresa é uma organização econômica. Mas nem toda organização é uma organização econômica. Nem toda organização é uma empresa. Agora, uma empresa é uma organização econômica. Muito bem. Agora, existem também grupos de pessoas que se reúnem para atingir objetivos puramente financeiros, que nós vamos chamar de organização financeira. O mercado chama de instituições financeiras. Então, qual é a diferença entre organização econômica e essa organização financeira? A organização econômica, para obter vantagens econômicas, obter lucros, elas têm que produzir um bem tangível e um bem ou um bem intangível, que são os serviços, ou ambos. Então, organização econômica, para obter as suas vantagens econômicas, ter os seus resultados econômicos, terem é, uma uma lucratividade, eles têm que produzir bens e serviços. Já a organização financeira, ela vai obter os seus resultados puramente financeiros a partir de negociação de ativos financeiros. Abrir créditos são é os bancos, né? Qual é o negócio do banco? Negociar ativos financeiros. Você tanto pode, ele tanto pode lhe emprestar. Né, ativos financeiros, através de moeda, de dinheiro, como você pode emprestar ao banco, como você pode fazer alguma operação mercantil, como você pode financiar um bem que você queira comprar, adquirir. Então, o banco ele não negocia, ele não faz pão, ele não prepara café, ele não monta automóveis, ao contrário, ele pode, sim, financiar uma atividade empreendedora que vai produzir pão, que vai montar automóveis e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos deixar isso bem claro. E quando um grupo de pessoas se reúne para promover objetivos públicos, o que é público? Aquilo que é da coletividade, aquilo que é da coletividade, da comunidade, a partir de uma estrutura estatal. E aí nós vamos chamar de organização pública. Diferencia... Uma organização pública de uma organização econômica. A organização econômica ela tem por objetivo obter lucros. O Estado, os órgãos públicos, que seja ele ligado à União, à, às unidades federativas ou aos municípios, esses órgãos públicos, a organização pública não tem interesse, não é o seu objetivo principal obter lucro. O objetivo principal de uma organização pública é atender, satisfazer as demandas sociais da comunidade. Perfeito? Muito embora o Estado, para atender esses objetivos da comunidade, da coletividade, ele vai precisar de dinheiro. Mas isso aí é uma outra coisa, né? Que ele vai trabalhar através dos, dos, dos tributos. Perfeito? Então, essa parte ela é muito importante. Por quê? porque nas uh, próximas atividades que você vai desenvolver aqui nessa disciplina, vai iniciar por essa disciplina, você vai fazer um diagnóstico organizacional. E aí você vai depois ver as várias ferramentas que a ciência da administração disponibiliza a você na literatura, em vários materiais, uh, na própria internet, você vai encontrar diversos diversas ferramentas. E aí você vai dizer, mas qual ferramenta eu vou utilizar para fazer um levantamento de um diagnóstico organizacional. Primeira coisa que você vai ter que identificar se é uma organização, se o teu recorte é uma organização e qual é o tipo dessa organização, se ela é econômica, se ela é financeira ou se ela é pública. Essa primeira resposta já te direciona para a escolha de uma ferramenta mais eficaz para dar a resposta, levantar dados para, o seu, para depois a sua análise do diagnóstico. Beleza? Então, é muito importante diferenciar. Não estamos aqui para falar mal das empresas que buscam lucro. Por quê? Porque é a natureza da empresa. Esse é o objetivo, elas foram criadas exatamente para isso. Né? A organização financeira e, nem, e assim como também a organização pública. Não estamos aqui para falar bem ou mal das organizações públicas, mas sim para entender os objetivos dela. E nós, enquanto consultores, nós, como empreendedores, nós, enquanto gestores, nós vamos fazer que tudo, ou nós seremos contratados por essas empresas, por essas organizações, para fazer com que, com que o objetivo, a missão organizacional, seja cumprida. Esse é o nosso papel. Por exemplo vocês que estão fazendo né, este curso de processos gerenciais, que vão o quê? Serem gestores em todos os procedimentos administrativos operacionais para que esses objetivos eles sejam alcançados. Beleza? Por fim, eu quero deixar também ah, claro aqui, eu discutir com vocês rapidamente, o que é uma organização ah, formal e informal. Essas organizações, elas existem... Agora, vocês poderão identificar organizações que são formais, são consideradas organizações formais. O que são organizações formais? São aquelas reconhecidas por qualquer instrumento legal. Né? Então, eu tenho uma tia que faz bolo né, e que faz salgadinho, mas ela só tá ela sozinha lá no fundo eh, do quintal da casa dela. Ela é uma organização? É, ela é uma organização. É uma organização econômica? É, porque ela faz bolo para obter lucros. Óbvio, mas ela é formal, ela não é informal, porque ela, por exemplo, não se não se registrou no Estado numa das instâncias do Estado como uma uma microempresária individual, por exemplo, né? ou como uma empresa limitada ou mesmo uma S.X. como empresa de grande porte e que trabalha com mercado internacional. Então, se ela mesmo ela existindo na economia real, o Estado não a reconhece, o Estado não a contabiliza. Né? porque ela é informal. Então, o que é uma organização formal? É quando ela é reconhecida e registrada, cadastrada no Estado. O Estado sabe da existência dessa organização. Já a organização informal é aquela que não está cadastrada, não está reconhecida, não buscou a, a sua institucionalização legal. E existe, sim, na economia real, organizações econômicas que obtêm lucros, que tenham vantagens econômicas, mas que elas não são reconhecidas pelo Estado. Uma vez formalizado essas essas organizações, elas têm todo um aporte jurídico de deveres e uh, e direitos, deveres e direitos quando você formaliza, tá? Então no, na economia real, no mundo real, nós lidamos com diversos tipos de organizações formais e informais. Muito bem, eu deixo aqui então essas referências para vocês, para que vocês possam uh, se aprofundar mais nesses termos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá.